Para fazer essa nail art a gente precisar de um esmalte rosa, eu vou usar esse da Lay Colors porque eu tava louca pra testar e um esmalte dourado, eu vou usar esse da DNA Italy que é o Joy e um esmalte branco, o meu é a branca da Colorama Como sempre eu começo aplicando a base, a minha base é essa da Colorama e eu boto os cravinhos dentro, mas pode ser a base que tu mais gosta, que tu sempre usa não tem problema, ela vai proteger a tua unha e ajudar na aplicação do esmalte. O segundo passo é aplicar o rosa no dedo mindinho e no dedo indicador. No dedo do meio eu vou colocar o dourado. O meu dourado é bem forte, é bem pigmentado, então eu posso usar só ele. Se o teu é um pouquinho mais fraquinho e demora um pouco mais para pegar a cor, passa um pouquinho do branco embaixo e depois aplica ele por cima para facilitar. Nas unhas que sobraram, a gente passa só o branco, e aí é só esperar tudo secar. Com o dourado, eu vou fazer uma diagonal nas duas unhas brancas. Com a dourada seca, a gente faz uma rosa no sentido contrário, como se fosse fechar a pontinha da unha e passa por cima do dourado. Pra finalizar, a gente passa o extra brilho e deixa secar tudo bem direitinho, limpa os cantinhos e tá pronto. Se gostou dessa nail art, não esquece de se inscrever aqui no canal para ver mais. Nós estamos participando do VEDA, então tem vídeo novo todos os dias. Se fizer essa nail art, não esquece de me marcar lá no Instagram, é arroba que eu vou adorar ver. E até amanhã. Um beijo, tchau!